Quer fazer a sua primeira maratona e não ficar dolorido, lesionado? Presta atenção no resumo de hoje. É pra você. Vem. E aí, seu Thiago, tudo bom? Você tá aí de Fala, Manhattan hoje? Farofa. Tá em Eu Manhattan? Remoto, não, veio, tudo bem? não veio trabalhar hoje? Vou, te, vou botar na sua agenda, viu, cara? Trabalhar e aí, galera? Tarde. Beleza? Bem-vindo a mais um resumo, um segundo estamos fazendo em vídeo e também agora no um podcast, né, Thiago? Esse aqui vai sair né, para a galera que tá só querendo escutar, não quer ver a nossa cara. E. Isso. Correndo, é uma corridinha, né? Escutando Correndo, treinando. E pedir para a galera que tá no YouTube dar o like, se inscrever e toda semana vai ter notícias de corrida e do corrida perfeita e para você aqui no nosso canal. Vamos, Thiago? Vamos o conteúdo hoje. Então vamos lá. Eu tenho. A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: ontem mesmo uma pessoa veio perguntar para mim, cara, mas o que é o Corrida Perfeita? Como é que é o plano isso, o plano personal, o plano essencial? Explica para a galera aí o que é o plano personal, que é um plano que a gente está é, crescendo bastante agora, né? É um plano que a gente vai investir muito esse ano. Explica para a galera aí, aquela galera que precisa do puxão de orelha para correr, é essa galera aí que você precisa falar, vai. É, acho que a galera que mais precisa do personal, né? Mas para explicar, é importante explicar os dois, né? O plano que nós tínhamos anteriormente, que é o Essencial, que é um plano bem mais econômico, um valor bem acessível a qualquer corredor. É, esse plano mais econômico, ele te conecta com os treinadores que estiverem disponíveis para te atenderem, né? Então, você pede um treinamento, né? ah, o meu próximo objetivo agora é correr uma meia-maratona daqui a 12 semanas. Você solicita um plano de treino na plataforma, o Plano Essencial, o treinador que estiver disponível vai pegar as informações que você enviou e elaborar esse plano. E você vai seguir sua jornada ali num formato mais self-service, digamos assim, né? Você mesmo gerindo seu treinamento. E se você precisar de alguma coisa, tiver uma dúvida diferente de outras plataformas, você sempre vai estar, tá, digamos, é, bem atendido, né? Você pode acionar diretamente pelo WhatsApp nossa equipe de treinadores para tirar suas dúvidas. Se você não conseguir fazer um treino tiver com alguma dificuldade, algum desafio, o treinador que estiver disponível na central também vai te atender. Já o plano personal, ele vai ter um grande diferencial que é um treinador do nosso time, né, o um personal running designado para acompanhar a sua jornada. Então, é, você vai mandar seus objetivos, seu perfil, nossa equipe vai selecionar esse treinador para você e ele vai acompanhar um a um, né, o teu treinamento, revisando ele periodicamente e vai ser aquele cara que vai estar tá ali do teu lado esperando o teu treino ficar pronto, né? Então, daqui a X dias é o dia dele fazer a revisão da sua planilha. Então, naturalmente, você cria aquele compromisso de entregar o treino para o treinador, né? Então, um dos grandes benefícios desse plano, além de tanto os outros, é você gerar um maior compromisso com o treinamento. A gente vê que os atletas relatam muito esse diferencial de, de comprometimento, além, claro, do nível bem apurado de personalização, até do, do que você pode fazer num dia e horário ou não, para o treinador identificar isso, né? Porque o plano mais econômico, a gente individualiza o treinamento, só que a gente não tem condição de chegar no nível e falar assim, ah, eu consigo correr 20 minutos hoje, amanhã eu consigo correr 40, no outro dia eu consigo correr 1 hora e meia. A gente manda um treino, digamos padrão em, tempo, em termos de tempo disponível, né? A gente não olha muito para a questão de tempo. Já no personal, a gente entra até nesse nível de personalização mesmo, de rotina, enfim, coisas bem peculiares de cada pessoa. Então, vale a pena se você quer realmente esse nível apurado de personalização e quer um treinador do teu lado aí que vai chegar o dia e vai perguntar do teu treino se vai estar tá preocupado em ter entregue ele ou não, né, Farol? Vou dar um relato aqui. O, o meu, Eu sou do plano personal, lógico, aqui, né? da corrida Perfeita. <risos> E se você não treinar, vai chegar uma mensagem muito, muito legal para você no seu WhatsApp, no seu Telegram lá, o treinador. Telegram, Telegram. É, Telegram. Vai chegar e vai falar assim, e aí, cara, qual foi? Por que você, por que você não correu ontem? Que por que, que, que você perdeu tá assim, né? <risos> Vamos lá e tal. E, Thiago, se, se alguém quiser fazer o plano personal, como é que faz, né? Fala aí pra galera. Entra no site lá, coisaperfeita.com.br, né? Especificamente, aí lá tem a explicação dos dois planos, diferenças de valores, etc. Indo para o plano personal, você preenche lá uma, uma ficha com as suas informações que serão importantes para a equipe de matrícula identificar qual é o treinador mais adequado ao seu perfil. Aí logo depois eles vão fazer contato via WhatsApp para dar andamento na sua matrícula, beleza? Beleza. Tiagão, passa pra gente aí o que, que tem de promoção no nosso cashback essa semana, o que, que tá bom? É, temos a Semana plataforma. passada, pra só sabe, pra, pra quem não assistiu, alunos, né? Pra quem não assistiu, Oi? semana passada a gente explicou o que, que era Isso. o cashback. Então, se você não sabe Isso. como é que funciona, vai no episódio anterior. E hoje a gente vai falar o que, que tem de promoção no Cashback é, do Perfeito então, essa semana. É a plataforma para quem é só cliente nosso de cashback e descontos em vários é, estabelecimentos físicos e online, né? Estou aqui com uma anotaçãozinha interessante para os corredores, né? Lá na Centauro, que é uma das lojas que estão no nosso sistema de cashback de desconto, tem vários tênis, uma lista com muitos tênis em promoção. Eu peguei lá um destaque do Nike Revolution, que é um tênis mais de entrada, ele tá saindo lá de 349 por 199, preço bem legal. Fica de olho que pode sair a qualquer momento do ar, né? Então, assim que ver isso, já, já corre lá para dar uma conferida. E também a Netshows é outra que é, faz parte lá da galera do, do, das, das empresas. Também tá com alguns tênis bem legais de promoção, um destaque aqui para o Mizuno Wave Sky 4, que estava de 7,99 por 5,39. Então, só vale para quem é assinante do Corrida Perfeita. E várias Perfeito. outras coisas, desconto em tudo quanto é coisa que você imaginar. Até no boteco tem desconto, no Zé Delivery. Tem, não usei esse fim de semana não, gente. Esse fim de semana não usei não. Então, mas é só para quem é aluno do Corrida Perfeita. Então, se você não é, aproveita. Quem é nosso assinante, né? O Cashback ele é usado para você, inclusive... É, inclusive não, especificamente para você é, ter desconto na sua mensalidade, na sua assinatura com corrida perfeita. Beleza. Thiago, tá e aí? Entramos na terceira semana da rodada de investimentos, não é isso? Ou estou tô, enganado? Eu tô segunda? Na... Uma semana e meia agora, na verdade. É, a gente e como é que tá? Duas quartas, né? Nessa próxima não. quarta vai fazer duas semanas. Não. Isso. E aí a gente já praticamente atingiu o mínimo né? que a gente precisa, para quem não sabe, está fazendo rodada de investimentos para alavancar nossa plataforma tecnológica, e qualquer pessoa física, você vai deixar, vamos deixar um link aí para você acessar lá a plataforma CapTable, que é regulada pela CVM, qualquer pessoa física pode tornar-se um investidor do Corrida Perfeita, um sócio investidor, também falamos em mais detalhes no episódio anterior, qualquer coisa volta lá, e faltam, sei lá, uns 2% lá do total para a gente conseguir é, garantir essa rodada, que ela exista mesmo, né que ela seja finalizada, eu imagino talvez até na data de hoje ou amanhã, isso já já aconteça. E o mais legal que eu gostaria de destacar aqui, Farofa, é que a gente é, fez um levantamento prévio com os alunos que mandaram algumas informações para a gente de que, ah, eu vou entrar e vou participar com tanto. A gente tem mais ou menos aí metade dessa rodada com participação de alunos, né? Então, a gente está bem legal. feliz pela confiança, não só em treinar conosco, mas entender o propósito do nosso projeto, por que a gente quer crescer ele, porque a gente quer ajudar mais pessoas com a corrida. E a gente é muito grato e fica muito satisfeito aí com essa, com essa confiança toda que é depositada na gente. Bom. Cara, passando aqui adiante, a gente sempre recomenda alguns posts, porque a gente produz conteúdo pra caramba, né? Parabéns à equipe de marketing, muito boa, trabalha bem. <risos> a equipe e tá aí, bom, faz parte. eu tenho dois posts que eu queria recomendar pra galera. Tem um vídeo que tá no Instagram do, do Corrida Perfeita, arroba Corrida Perfeita, que é sobre é, a história de correr desequilibrado. Então, o que, que é isso? Como é que funciona? Como é que você economiza energia? Clica lá no Instagram, foi postado na semana passada. E né, correr desequilibrado, você vai achar, tem um videozinho, acho que de uns quatro minutos, muito legal, bem didático, é. o André é super didático, para todo mundo aprender e parar de, de correr errado, né? De correr... Correr... Para... Errado, não, correr errado não. Errado, né? Falar de correr... errado não, né? Correr é. gastando mais energia do que o necessário. Isso. Medicare, Como é que economiza mais, a energia? É e o outro post que correr eu vou melhor, recomendar... Melhor. Hã? Correr melhor. É. E o outro post que eu vou recomendar... É o que não fazer na sua primeira prova de corrida de rua. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui, a grande maioria que estão assistindo, já correram, né? Então tem umas dicas lá para você não fazer, não cruzar na frente da, do, do coleguinha, coleguinha, não correr enfileirado. Isso aí está no nosso blog, corridaperfeita.com/blog. entra lá. E vai, assistir, vai ler lá e não para de atrapalhar a galera nas provas, tá bom? Tudo que a gente tá falando aqui, inclusive, a galera do nosso time vai deixar no, os links na descrição também, né? Exatamente. Vamos para as notícias do mundo da corrida? Bora, ontem a gente participou de prova, né? É, até que enfim, cara. Botou o editor de vídeo pra correr ontem. Ontem ele correu pra cá, tá aqui morto. Tá nem, tá nem levantando na cadeira. Correu, tivesse mandado um GPS dele correndo atrás da galera ontem. Correu, porque, eu mas, eu acho cara, que cara, ele meteu um 5KM um ontem, no mínimo, ele correu. Eu tenho uns vídeos dele, se alguém quiser me manda no privado que eu mando os vídeos dele correndo, só na zoeira. Teve ontem aqui em Brasília a meia das pontes, tradicionalíssimo, meia-maratona aqui que... Pô, já... pra mim é um cenário mais bonito da cidade, talvez perca pra outra prova aqui, mais pra frente a gente vai falar, mas... As pontes JK e a, o lago, o pontão. Cara, é muito bonito o cenário. E a gente teve participação em massa, né, Thiago? Os nossos alunos aqui do Brasil, foi uma galera. É, Agora alguns também. Top, top 100, tivemos uns top 100. Tivemos o treinador teve gente Guedes. de fora também, tá? Teve gente de fora? Teve gente lá da Bahia fazer a prova. Ó, oh, que legal, não sabia não. É. Então, primeiro, parabenizar né, o Guga e o Andrei, os nossos, nossos treinadores que correram. Andrei Blogueirão filmou bastante, vai sair vídeo sobre a prova. Muito fera. Sendo o cenário fez um, que você falou, né? Vai ser legal. A gente fez uma captação muito boa, então em breve vai estar esse vídeo aí, né? Editou, tá lascado, hein? Tem coisa pra fazer. E o Guedes correu bemzão, né? E, e pegou o um top Chegou 100, com o né? filhotinho no final ainda. Chegou gente, com o filhote Guedes. Tem fotos no nosso, no nosso Insta disso. Bota aí editor, disso, pra galera ver a foto do Guedes com o Guedes. É, Gets. bota aí, editou a foto do Guedes. Bota a foto da galera também. Tivemos os alunos, vamos falar o nome dos alunos, né? Que aluno merece, merece credibilidade. Anderson, Antônio Júnior... Anderson que veio da Bahia. Gustavo. Hã? Anderson que veio da Bahia, diretamente. É? Anderson da Bahia. É um Anderson da Bahia, deu um nome de cantor. Antônio Júnior, <risos> Gustavo Zardi a Vanessa ficou em 19º geral, pegou o Top 100, fez um provão, aluna personal do Gustavo Guedes. Então, ó, galera, tá o personal vale a pena, pô. Jorge Augusto, Amadeu e o Rina, Rina fez um provão também, falou que ficou por um minuto do, do, do que ele queria, então chegou bem, chegou bem forte, acompanha ele quase a prova toda. E vamos falar dos vencedores, né, foi o Guilherme Ferreira, fez uma hora e dez, e a Ellen Deluc, que pra mim é fenomenal, ela, ela já é uma, ela tem mais de 50 anos e corre desse jeito, cara. ela é pessoa do bem, adora ela. Faz Faz maratonas, né? Ela, ela é forte pra caramba. Sempre... Pra Sempre encontro com ela no parque que eu correr E, cara, sobre a Meia das Pontes, vai rolar conteúdo exclusivo da Meia das Pontes. Nós estamos programando vídeo, podcast, relatando como é que é a prova, para que você queira vir fazer aqui em Brasília ano que vem ter todas as informações, né, Thiago? Essa ideia aí que a gente vai sim, começar sim. a bombar aqui né, no canal e nas nossas uhum. outras ferramentas. Aí eu uhum. queria mandar cara... um... Ah. Tem um destaque de notícia aqui também que eu queria dar. Acabou que a gente não entrou na pauta inicial aqui, mas eu lembrei agora. Deixa eu só dar um parabéns para a Angélica, que é nossa Vai, aluna, parabéns. E ficou em quarto geral no circuito Rio Verdense de Corrida, na prova de 8km. Mandou fotinho para a gente com o um troféu. Bota a foto aí, editor. Bota a foto aí. Bota a foto. E é isso aí. Parabéns, Angélica. Sucesso. Mais troféu. Que lote a parede de troféu. É isso que é importante. Vai, Thiago. Qual é a próxima notícia? Vamos do Paulo Roberto de Paula, maratonista olímpico, bateu que tá recorde. devendo uma live para gente até hoje, né? Vou cobrar ele é. ao vivo aqui. É. Eu <risos> vi que ele bateu um é que recorde. foi lá o desempenho dele, como é que foi participar das Olimpíadas lá né? em então, Tóquio e não pôde fazer. Mas tá esperando, vamos marcar. Vamos. Ele, cara, foi. ele bateu o recorde dele pessoal na maratona de Sevilha, no final de semana. Foi. Foi na semana passada, lembro. 2:09:51, com 42 anos, cara, o recorde pessoal dele. Bacana isso, né? Parabéns pro Robert, Paulo Roberto e Também teve nessa mesma prova A Andréia Aparecida que Usou a linha 27º com 2,35 E 33 A prova deve ser rápida, né? É, a prova de servida parece que é uma prova rápida Eu não conheço muito bem não, mas é uma maratona aí Que o pessoal gosta de fazer, geralmente o pessoal gosta de fazer Prova rápida, né? 2,9 <risos> é um tempo mais passa, então, né? Legal demais, o cara com 42 anos aí Competindo em alto nível, parabéns, Paulo e, Thiago, quais são as próximas provas? Fala aí pra galera, que é carnaval semana que vem, o pessoal sextou, já era, não tem carnaval e não tem é prova. Só... E aí? É só zoeira, né? Porque sabendo é. que tem uma prova aí de fantasiado, né, que você falou. Bem, eu fui aí. pesquisar as provas no Brasil inteiro, só achei prova de gente correndo fantasiado. Eu tô, vou me inscrever. Corrida <risos> da cerveja. Me já teve, já teve aqui. Brasília. Mas como não então, tem é, prova esse fim de semana... a gente está elaborando um calendário, né? Isso. De, de Fala provas aí. provas para a gente estar presente esse ano, várias provas aí que... Para a gente ter a oportunidade de reunir treinadores e alunos, é, fazer aquela, aquela resenha que tá todo mundo junto, fazer um aquecimento, uma preparação, algum até evento, né? Talvez aí antes da prova, no um dia antes. Mas o principal destaque antes de soltar esse calendário mais abertamente é a Maratona de São Paulo, 10 de abril, que não é só maratona, né? Tem 5, 21 e 42. Todo mundo é uma lá, hein? Bem legal. E a gente está se organizando para instalar, reunir a equipe. Já tem vários alunos lá no nosso grupo do Telegram dizendo que estarão presentes. Coach, põe aí, eu vou correr esse trem. Põe aí. É? 5K? 5K? Eu vou 5K? correr o 5. Bora correr o eu 5. para 5 e 10. 10. <risos> <risos> vamos e aí nessa. vai então, ser... Né, fica esse aviso aí, quem nossos alunos, principalmente, né, se organizarem para estarem lá em uma dessas distâncias, vai ser bem legal. Dia 10 de abril, faltam 47 dias. Dá para treinar a ainda. de hoje né? É, show pra treinar, pra treinar. E galera, se você tem uma prova na sua cidade, que você vai participar e tal, manda pra gente, pra gente começar a divulgar. vou viajar, divulgar né? Você vai correr provas. também. Eu também. Se for um lugar legal com praia e, e, e cerveja, pode me mandar que eu vou. <risos> Thiago, e o nosso depoimento de hoje, que a gente chamou lá no Qual início? Qual é o depoimento? Então, o Marcelo Silva, Culver. nosso aluno, mandou um depoimento que fez sua primeira maratona, eu vou ler pra galera aqui. Bom dia, passando apenas para agradecer demais a equipe de treinadores do CP pela ajuda e preparação para a minha primeira maratona que fiz ontem. Escolhi uma prova difícil, mas o mais importante foi o caminho que percorri para chegar preparado nela, que me deixou forte e resistente a ponto de hoje estar me recuperando muito bem, sem grandes problemas. Ou seja... Se fizer direitinho, não vai subir escada de costas, né? Eu já fiz isso. Sim, é, não ser atropelado <risos> na rua ao atravessar, por exemplo, é. que o pessoal acontece muito isso aí, após maratona né? O cara não consegue e subir É legal escada. a gente ver esse tipo de depoimento, né? Porque nós vemos muitas pessoas arriscando fazer maiores distâncias, não só a maratona, mas até meia também, sem muita orientação, sem um preparo adequado da parte muscular, da parte técnica e realmente tendo muitos problemas, né? Eu acho que o menor deles é ficar com a musculatura muito ferrada no outro dia, né? Isso é um processo até natural e você acaba se recuperando depois. É, mas o acho que o mais agravante é você ter uma lesão articular mesmo, é né? algo sério aí que te deixa fora das pistas. É, e no caso aí do, do nosso aluno, né? Assim como tantos outros que estão com a gente que decidiram buscar nossa orientação para isso, nossa nossa assessoria online, que a gente vai muito além do treino de corrida, né? Mais do que ter o treinamento a planilha adequada para o teu objetivo esses alunos, ou você também pode ter a oportunidade de ter acesso à orientação técnica para correr com a melhor postura, a melhor técnica, ter o um treino de fortalecimento específico para a corrida, que é fundamental para essa corrida eficiente, que vai te deixar, não dizer inteiro, né? É natural você ter dor é, muscular após uma prova dessa, mas vai te deixar pronto para continuar, né? Não vai estar tá todo arrebentado no outro dia, foi o que o nosso. Aluno fez e que você pode fazer também, que a gente gosta sempre de destacar. Buscar essa orientação, é, acessa lá, corredaperfeita.com/barra Clube, link vai estar aqui também na descrição, e veja porque que nossa assessoria é completa, para te colocar aí para correr maratona, meia maratona, sem maiores problemas, desde claro você também siga seu compromisso de treinar usando a nossa metodologia adequadamente. Né? Seguir o que a gente prescreve lá para você, nossos treinadores prescrevem. É isso aí, vem fazer parte do clube, vem participar das aulas ao vivo, participar da. Tudo que a gente fez agora nas provas não tá presente. E é isso. Acabou-se, né? Vamos embora, é, pra a semana. Aproveitar o carnaval e pra treinar, galera. Começar, porque é, acho que não vai ter quase folia nenhuma por aí, né? Pelo é, bota, menos regularmente. Bota música de carnaval e é, vai correr. Bota no fone e é, vai correr. A galera que não é da não folia não. também, vamos aproveitar o tempo pra treinar, pra começar um treinamento adequado. Entra lá pro Clube Corrida Perfeita e vem com a gente. Escolhe sua prova aí, tá tendo. É o ano das provas, né? O ano do retorno. Esperamos que nada nada de ruim aconteça novamente para imp impedir nossos eventos esportivos. A princípio, acho que está tudo bem tranquilo em todos os locais, em relação a eventos de rua, né, corridas de rua. É, e vamos escolher, escolhe sua prova, se planeja um calendário, é muito importante ter essa meta né, de prova que você vai fazer nesse ano. Escolhe aí as provas que você tem para fazer até o final do ano e vem treinar com a gente se você não está no time ainda. E quem já está no time, entra lá e pede o seu treinamento para a nossa equipe ou fala com o seu treinador aí para ajustar o treino com base no seu calendário. Beleza? Beleza, vem com a gente, Clube CP. Parabéns a todo mundo que correu ontem, que ganhou medalha, que completou a prova, que superou. Galera, boa semana, bons treinos. Vamos correr. Valeu. Valeu, Vamos. tchau, tchau.